Agora eu vou tocar para vocês ouvirem como é que ficou essa nossa sequência, como é que ficou aqui esse nosso padrão. Eu estou aqui com meu amigo, meu cliente, ele me mandou esse canto aqui através de um vídeo de um pássaro dele mesmo que ele já possuía. Nós tiramos, fizemos uma limpeza, remasterizamos e agora vocês vão ouvir o resultado. Escute aí, presta atenção nesse áudio.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 E quais os pássaros que você tem no momento, hoje? Não, tranquilo. Beleza. Meu nome é Fábio. Hoje em dia eu um coletivo. E vi pai. Ô, ô, ô, ô, Fábio, você tá falando de que lugar? Interlagos. Você vai escutar, você vai escutar o canto agora. Eu, eu... É, só explicando aqui para galera que está nos vendo aqui que é, esse arquivo aqui que você tá vendo aí na tela foi tirado de um vídeo né que você me mandou não é isso, isso. E, esse vídeo aí se trata de, de de qual passa fala fala um pouquinho da história desse vídeo aí esse ah, aí é um coleta que eu tinha aqui dentro de bardo. Só que era é o seguinte, ele foi terceira nota. Só que ele, não todos os anos, ele dava terceira nota. Ele começou a cortar muito, entendeu? Aí, o filhote dele, inclusive, começou a pegar o mesmo canto dele. Aí eu tive que tentar desfazer dele e de fazer isso aí. Ele, ele não, nem todos os ele estava saindo com o terceiro, entendeu? Aí eu tive que desfazer dele e de fazer isso aí, porque eu bastante, vídeo aí não mostra ele cortando. Agora tem um vídeo que que ele corta bastante, né? A sua ideia principal, com esse áudio que você me mandou, com esse áudio que eu estou editando aqui, né? O que, é que você, é. o que é que você pretende fazer? Você pretende preservar as melhores cantadas dele? É isso? Isso, as melhores cantadas dele. É essa, essa cantada aí, a primeira, praticamente quase o vídeo todo que eu te mandei. Ele tá com a terceira nota, graças, Entendeu? Só que essa daí foi as melhor quantas que ele deu. Quando ele tava bem, bem firme mesmo. Aí depois ele deu uma, uma baixada, entendeu? Perfeito! Eu, entendeu? eu quero continuar com esse, esse, esse continuo aí com o filho dele, entendeu? Ah, entendi. Ó, aqui, aqui só pra galera saber, eu é, tô explicando aqui para o pessoal, né, que.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 E, e aqui é o áudio depois que eu limpei, ó aqui depois que eu limpei, tá vendo, ó vou tocar pra você ouvir aqui, ó, e a gente vai selecionar as melhores cantadas, escute aí olha a voz como ficou diferente, ó tá ouvindo bem?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 Pode ser, pode ser. Então você fala pra mim quais as cantadas que você quer que preserva e quais as cantadas que você quer que deleta. Tá bem. Vou tocar e você vai me falando, tá? Presta atenção aí. Tá bom. Escuta essa primeira. Vou tocar de novo, escuta aí. Você quer deixar essa? Isso, isso. Essa é a é A primeira você quer que tira. Então, escuta a primeira. A primeira. Ó, essa é a primeira. Essa é a primeira? É. Olha, olha para a tela do teu celular. Olha para a tela. Olha para a tela que você, você vai ver aqui, ó. Essa aqui é a primeira, tá vendo? ó vou, tá, tá vendo selecionado? Vou tocar para você ouvir. Aí você me fala se você quer que deleta ou se você quer que deixa. Eu vou tocar. Escuta. Ó, oh, deixa eu te dar a minha opinião. Essa aqui eu vou deletar, fechou? Ela tá, ela tá, é, ela tá mais, menos robusta. Agora, essas aqui estão muito boas. Essa aqui tá muito boa. Ó. Oh. Essa tá muito boa. Essa outra aqui também, ó. Oh. Essa aqui também tá boa. Você não vai querer nenhum corte não, né? Corte, você não vai querer, né? Não. Ó, então isso aqui é um corte, eu já tô deletando ele. Beleza. Ó, tirei. Agora escuta essa aqui também que tá muito boa. Ó, que cantada linda. Essa daí foi... Essa também, ó. Aí, ó. Outro corte eu vou tirar, tá? Tá ok. Outro corte, já tirei. A cantada aqui, ó, escuta. Você tá ouvindo bem, né? Eu tô, ouvindo bem. Olha aí, ó. O que é que você tá achando aí de tá vendo a tela do computador aí no teu celular? É bom? Bom, tá, tá bom. Pronto. Ó. Isso aqui tira, né? Tirar só, tirar só essa, esse finalzinho aqui, ó, ó, ó, aqui tirei, agora escutar de novo, não, essa aqui ficou ruim, vou tirar essa aqui também, que pelo tamanho dela eu já tô vendo que tá fraca, você não quer corte, né, essa ficou boa, Essa ficou muito boa. Tem alguém falando aí, né? É, faz assim, ó, sabe por quê? Porque quando ó, faz algum ruído eu pensei que era do áudio. Aperta na tela do teu celular e aperta aí na tela do teu celular. Fecha fecha o teu microfone, deixa o teu microfone fechado Que aí você ouve, mas você não, eu não escuto nada Você tá me ouvindo ainda, aí? faz um joinha pra mim se você tá me ouvindo aí ah, ah, Não, ah, ainda tá saindo o teu áudio aqui Pronto, faz assim ó, pra mim, um joinha Perfeito, perfeito, agora eu vou tocar, tá? Agora o teu áudio tá fechado eu, eu não, não, não tenho interferência de, de, de ruídos aí. Agora escuta essa aqui e me responde com joinha se tá bom. Tá bom, né? Me responde com joinha também se você quer que deixa pialados. Os pialados são esses aqui, ó, que eu, que eu separei, ó. ó. Então, resumindo, esses áudios aqui estão bons. A gente vai montar um módulo. Abra aí o microfone, pode abrir. Aí o que que acontece? Deixa eu te explicar. Se você quiser, eu coloco no começo da sequência os pialados, somente no começo. Toca aí e depois ele não toca mais. Só no começo para o pássaro ouvir, né? Você quer que coloque os pialadinhos ou não precisa? Pode ser um Ó, escuta aí, ó. Do próprio pássaro, tá? Eu tô achando feio o pelado dele. É, um né? É, tá feio. Eu vou pegar uns pelados de coleiro aqui. Pera aí que eu tenho aqui. Aí já fica melhor. Para ficar bonitinho, né? Pois é, rapaz, você tá aqui na, na Zona Sul de São Paulo, então? Zona Sul, isso, Interávio. Poxa vida, rapaz. É. Perto do shopping aí, né? Isso, Já fui namorar muito aí nesse shopping aí, porra. É. <risos> é. Mas, faz, mas faz tempo que eu não vou aí, rapaz, faz tempo que eu não vou nessa região aí, Cara, eu tô aqui na região de Itapevi, meu parceiro. Itapevi? É. Pô, bacana. Um lugar é tranquilo aqui. Tá bem... Tá bem legal. Ó, os pialadinhos assim é melhor. Ó. Vou copiar aqui e vou colocar no começo aqui. ó, fica melhor né, Isso, melhor. Melhor, mano. De agora eu vou dar uma arrumadinha aqui só, você já cria coleira há muito tempo já não, muito bem, tem é né, Mas... Antigamente a gente viajava bastante, era tudo bem normal, né, Zé Aí, agora, tô à frente aqui, mais uns quatro anos que eu conheci o Correio da Terceira Nota. Até mesmo aqui, primeiramente, eu acho que a gente conheceu o Correio da Terceira Nota, eu conheci como um amigo meu, o Gráfico, né. Aqui na região mesmo foi, nós, primeiro primeiros tiramos o Correio da Terceira Nota, porque nós... Bacana, rapaz Legal É apaixonante, né? É apaixonante, né? É, o terceira nota já não serve muito pra torneio, né? Os caras gostam mais do quarta canto, né? É muito bacana, muito legal Ó, oh, deixa eu te falar Esse aqui Essa aqui está sendo Essa aqui está sendo montado o módulo tá? oh, vamos, vamos fazer uma, um padrão de quanto tempo Você pensa em deixar quanto tempo tocando E quanto tempo parado Quando eles, como eles estão tudo imundo agora, eu estou deixando praticamente de noite, mas bem baixo, entendeu? Aí agora quando eles terminam a sair da muda, eu deixo tipo assim, ligo 5 horas da manhã e desligo 9 horas da noite, entendeu? Entendi. Mas você tem aparelho aí para ensinar o pássaro a cantar direitinho, né? Tem. É. Tá certo, é. tá certo.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 É, quando terminar esse período ele volta novamente para os pialados, entendeu? Ou seja, a cada 45 minutos, minutos o pássaro vai escutar novamente os pialados. É. Tu entendeu? Entendi, entendi. Ó, Aqui ó, tá dando. Você tá vendo a tela aí, né? Tô, tô aqui, ó, 30 minutos tá dando aqui, ó. Aqui deu 30 minutos. Agora eu vou fazer 15 de intervalo. Ó, vou colocar 15 de silêncio aqui, ó. Ó, aí você vai entender agora como é que vai funcionar. Ó, aqui vai tocar Okay. 30 minutos de cantadas ó. aí depois de 30 minutos que ele tocar, ele ficará 15 minutos em silêncio entendeu? aí quando ele Entendi. chega aqui no final que ele termina o silêncio ele volta aqui de novo pro começo e o pássaro é, volta a escutar tudo de novo Não. entendeu? Okay. faz o seguinte fecha aí o teu áudio novamente que eu vou tocar para você ouvir aí direitinho aí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 É, o, o aparelho, né, como ele vai estar tá tocando o canto sem os cortes, a tendência do filhote a aprender o canto perfeito é melhor, né? Porque o pássaro ao vivo, o pássaro quando ele tá cantando ao vivo, ele realmente, ele dá o corte de canto, né, é normal, né? É...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 Okay.